Olá, meu nome é Davi, e esse é um diário do TDAH. Gostaria de conversar um pouco com vocês sobre uma coisa que seja vão ouvir muito das pessoas falando. É que o TDAH traz mais criatividade, ou mais inteligência, ou outras questões específicas disso. Bom, a primeira coisa que você tem que falar é que medicamento, neurologicamente, não traz. Ele é um conjunto, como eu disse no vídeo anterior, de uh, alterações no nosso cérebro que causam os problemas específicos. Inclusive, eu acho que até vou botar um vídeo aqui embaixo de um especialista, um dos maiores especialistas do mundo, do tema, falando justamente isso. Não é um dom, mas então de onde vem essa história de ah ter mais criatividade ou mais inteligência? E aí eu vou dar minha perspectiva, não é um fato científico, não é uma pesquisa, é apenas minha visão. Primeira questão é que eu cheguei até a ver uma palestra na minha faculdade que o nome era Física da Cerveja. E o que ela falava? Ela falava que o álcool em si, a cerveja, ela acaba aumentando a criatividade e isso era para explicar por que muitos artistas se utilizam de coisas como a bebida para ficar mais criativos. E ele explicou o seguinte. Nós temos associações dentro da nossa rede neural. Tá? A gente tem uma conjunção de... Ligações Então se eu, por exemplo, falar para vocês Cavalo Vai vir um cavalo no mente de vocês Mas não qualquer cavalo Um cavalo específico E geralmente vai vir de novo o mesmo cavalo Se você ouvir outra vez Isso porque foi associado Cavalo ao que você viu agora Talvez você consiga imaginar outras coisas cela, ferradura Mas você não vai imaginar um coelho Se eu falar cavalo Você não vai imaginar imagem um coelho Porque se cavalo a ah, Cavalo e coisas de cavalo e essa questão, você forçou uma ligação, as sinapses se conectaram. Quando você amplia essas conexões, que é algo que, por exemplo, o álcool faz, você começa a conectar coisas aleatórias, é por isso que pessoas nesse estado falam coisas meio sem sentido. E você, por exemplo, às vezes isso assim, quando fala cavalo, lembra de um coelho. Ele aumentou o número de conexões, ele aumentou o caos cerebral. E a cafeína, por outro lado, reduz essas exceções... E permite que você se concentre numa coisa. E é aí que entra o nosso caso. O nosso problema é justamente que a gente não consegue focar. O nosso cérebro é extremamente caótico. Nós estamos pensando em mil pessoas e mil coisas ao mesmo tempo. Você está falando com a gente de um assunto e daqui a pouco a gente está em outro assunto. A gente é capaz de chegar com um coelho pensando num cavalo sem a gente começar a pensar sozinho. Vai ser no meio da conversa. Você está falando sobre uma corrida de cavalo. E aí, eu vou viajar do nada, vou estar começando a começar mais ou menos, e eu vou estar falando sobre uma criação de coisas. E é essa questão que acaba, indiretamente, aumentando a tendência à criatividade, e não a inteligência, mas as soluções alternativas, a pensar fora da caixa. Logicamente, quando você aumenta o caos cerebral, você não está aumentando o número de soluções novas, criativas, eficientes ou boas. Você aumenta o número de soluções. Vai ser muito número de ideias. Nem todas as ideias de alguém daí é boa. Mas vão ser ideias que você tem mais chances de encontrar uma ideia boa. É como se a gente tivesse um brainstorming com nós mesmos, diariamente. E é isso que acaba causando uma criatividade maior. E é a mesma coisa que eu acho que, para mim, causa a tendência de TDAHs muitas vezes caírem no meio artístico. Porque o meio artístico permite que você comece a jogar uma porrada de coisa na mesa, aleatória, jogue uma porrada de bolinha de papel lá na lixeira, e está tudo bem, me passa do trabalho. Então, é, não é que seja um dom, mas é aquelas questões de consequência indireta. Entendeu? Bom, por, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, se vocês quiserem continuar vendo o mundo pelos olhos do TDAH. Obrigado.